meu marido diz que antes ele já tava é, repetindo alguma coisa com ele tipo nariz bola coisa que não tinha nada a ver né sei mas eu queria tanto ouvir aquele mamãe eu era muito insistente eu não ficava pressionando mas eu sempre falava mamãe todo dia hoje você vai falar mamãe aí eu peguei sem pressão Oi, você vai falar, mamãe? com ele e aí é, tá também né num dos vídeos que eu gravei no dia que sem esperar é sempre assim né quando a gente não espera e ele comendo pãozinho eu comendo pãozinho as meninas na escola e e aí eu falei olha você acaba de comer o pãozinho e depois a mamãe né vai fazer sair com você Aí eu sempre falei com ele, mesmo ele não falando, tá? Eu acho importante. Eu nunca achei que eu não devia falar com ele. E aí ele fala, ele olha para mim e fala, mamãe, ah, nossa, eu tava, tinha acabado de, de, de comer um <risos> pedaço do pão e chorando Isso, e <risos> talado. E foi a assim, coisa mais nossa. linda. Ai, é, é emocionante. Porque eu só sei. eu e ele... Não tinha ninguém lá em casa nesse momento, né? E depois, para contar isso, sem, né? todo mundo emocionado. E daí para frente foi isso. Ficou no mamãe um tempão, depois o papai. Aí ele chamava a irmã, que era Stephanie, de Tetati, teta ti. Era Stephanie. A moira de Lola, que é a mais velha. E era assim, ele falava com uma criancinha de um ano, né? Ele falou de um jeito muito é muito simples durante muito tempo mas não tinha importância ele estava se comunicando ele estava praticando e a gente estava dando espaço para ele praticar e hoje em dia eu falo também né para as mães que me perguntam poxa mas ele demorou tanto a falar e como é que foi ou então dizem ah ele só né o meu filho filho da, da pessoa só fala é, mamãe, papai, eu falei, ótimo, faz ele repetir todo dia, deixa ele praticar. O nosso papel, enquanto cuidadores, é estimular uhum. a motivação para que uhum. ele se expresse, não é forçar, não é obrigar a nada, é uhum. dar condições para que isso aconteça. Quem está ouvindo agora, talvez você não conheça a minha história, deve estar pensando, ah, mas ela teve muita sorte ou então foi fácil não foi gente o Edinho tem 24 anos tá meu filho agora é adulto então são anos são décadas de, de muita vontade que ele aprendesse qualquer coisa que fosse boa para ele que fosse ajudar de alguma maneira e claro foi maravilhoso ele ter aprendido tanto mas o prazer que a gente tinha nisso era, eu acho que era maior do que a ansiedade também dele ter que aprender, sabe? No meio do caminho, no meio dessa trajetória, eu deixei de querer que ele começasse a aprender tudo do jeito que as minhas filhas aprenderam, do jeito neurotípico. faz tudo rápido, né? É, porque perto, se eu fosse comparar, porque comparação é uma coisa que a gente não deve fazer nunca, é, é um desrespeito com a criança autista quando a gente começa a comparar com os neurotípicos, porque é comparar a maçã com pera. A gente não faz isso, né? A gente tem. respeito criança... tão... e, e eu acho que para qualquer criança comparar qualquer uma criança, criança qual... mesmo, mesmo com desenvolvimento perfeito. típico, também é um desrespeito, né? Para com isso. seu. Um... E é normal, porque eu, eu, eu fiz isso também, né? No início, porque é a coisa mais natural do mundo é a gente comparar crianças. Olha, Maíra, eu sempre falo naquela, naquela coisa, a analogia com o jogo dos sete erros. A, a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, a gente é acostumado a buscar erros nas pessoas. Crianças pequenas já fazem esse joguinho sete erros, né? Cadê o erro? Todo mundo procura no outro o que está errado, o que está diferente, né? e na verdade a gente tem que fazer tudo o contrário o que eu digo é, é fora da caixa né pensar fora da caixa vamos procurar o que tá bom então quando eu começava a ler tantos livros falando sobre autismo esses livros que você disse daquela velha guarda né todos os as limitações e tal eu falei eu vou olhar para o Adinho eu vou tentar procurar o que que tá bom e eu ficava só buscando o que tava errado então, eu queria me soltar, eu queria escolher me soltar de tudo que estava errado. Quando eu vi, eu estava deixando de comparar o meu filho e isso serviu para mim.